Posso falar, não foi legal, não pegou bem Ai que vontade de chorar, dói Em pensar que ela não vem, só dói Mas pra mim tá tranquila, eu vou zoar é de partida, vou dar sequência na minha vida Probera é que eu não tô, você sabe como é, eu vou Mas poderei voltar quando você quiser Demorou, vai ser melhor Mas poderei voltar quando você quiser